Fala aí, molecada! Beleza! Estamos aí chegando com mais um vídeozinho para vocês a gente abordar um assunto muito interessante né? Porque tá está todo o mercado aí uh, Inclusive as torcidas nesses últimos dias Que é a grande polêmica, primeiro Pela a saída da ESPN Na sublicença do campeonato alemão da Bundesliga Que não renovaram o contrato de sublicença E a Fox vai produzir sozinha Mais uma vez o, é, dessa vez, pela né, primeira, primeira vez o torneio né, Desde que compraram para cinco temporadas Faltam ainda duas temporadas restantes Para que é, tivesse aí né, Vamos ter aí o, o término desse contrato E aí, algumas coisas a gente já pode começar a olhar é, Visando aí a, tanto a questão da Bundesliga quanto a questão da, da liga né? Em primeiro lugar Eu acho que todo mundo tem o direito De assistir o seu clube aonde quiser Como quiser, sem poder pagar mais tá? Sem poder pagar mais Esse é um problema sério tá? Mas, porém, por É... Você tem que saber entender. Todo mundo tem dois canais, a maioria é dos canais esportivos, né? E você tem que ser inteligente para fazer, pagar uma licença para uma emissora para poder fazer aquela de jogos divididos de uma maneira mais inteligente e mais conceituada para isso. Eu acho que a Fox, no nível dos comentaristas hoje, tirando um ou outro Está muito abaixo, realmente hum, É inaceitável, por exemplo, na Bundesliga Você ter o, Francis, o Franciscani Para comentar um jogo Por exemplo, o do Borussia Dortmund Em que ele fala qualquer merda Literalmente qualquer merda E aí você tem um Samane também para ir que também fala qualquer merda e aí você não consegue ter uma, uma, uma, um nível de qualidade de tradução Teórica olha que a Fox a TV, né, a Luz, até, a Luz, tem narradores até Alguns deles filmam um ótimo livro como o Le Vargas como o João Guilherme é, Mas que o Theo até é muito mais voltado ao autorismo Que ser é um narrador mesmo de futebol né, Isso é uma coisa que muita gente né, Até de certa forma fala isso né, Mas... A gente não pode se esquecer de que o medo para todo mundo, por exemplo, ter privilégio sobre o de Munique, não ter. Valeu o do Dortmund para passar os jogos e tal, isso atrapalha, ou pode atrapalhar, por exemplo, os encontros das torcidas dos clubes da Alemanha é, no Brasil, que muitas delas já são oficiais é, por clubes da Alemanha. Como o caso, por exemplo, do Borussia Dortmund O Borussia Dortmund Brasil que é reconhecido pelo próprio Dortmund Isso a, Ela pode gerar uma situação Que não é muito confortável Não é muito confortável E, e Isso é um, é um problema sério Porque você não melhora os comentários, se você não melhora O nível de uma qualidade de transmissão melhor E aceitar a ajuda do público Principalmente, que eu acho que aceitar ajuda do público, que vão lá, que tem informações Muito melhores até Isso é uma coisa que tem que entender muito bem em relação a isso Agora, em relação a da Liga É um caso ainda mais grave De uma inteligência não muito confortável Porque você pega uma questão é, Da... Da... Da, da, de colocar a na liga, por mais que ela não seja um evento dela, Fox Sports, que é um evento sub licenciado, né? da, curiosamente a ESPN, né? negócio um tanto quanto engraçado, vamos dizer o um mínimo, e você colocar esse torneio, por exemplo, no Fox Premium para você pagar mais. Para você fazer o um consumidor de trouxa. Pra você ter... Você tem que pagar mais para você ver um serviço de streaming Em que a internet no Brasil, hoje, ela é ruim Pode dizer péssima né? A internet é brasileira Brasileira, hoje, ela é ruim, papiola né? É um negócio que poderia descer o melhor refeito Agora, você não pode chegar num ponto desse E colocar uma ideia de botar um gravato é importante, apesar de Real Madrid e Barcelona Acaba sobrando em relação ao resto Atrapalha o público E se isso acontecer, por exemplo, com a Bundesliga É... Uma situação dessa É pior ainda, você botar o público streaming Ou você dá um privilégio de um link a mais do que você não pode Então, assim eu entendo muito a campanha do que está acontecendo agora, né, nas e tudo mais, do que tem acontecido é, ultimamente. Mas eu acho que a Fox também deveria ter sido um pouquinho mais inteligente. Em, por exemplo, sublinenciar quando exiga por esporte interativo ou para uma TV aberta, né? para que seja uma coisa mais inteligente, é, para ter mais uma questão mais ampla, com mais opções, com mais opções, então Porque as únicas exclusividades exclusividade que realmente deram certo no Brasil, de fato mesmo, é, foi a Fórmula 1, né? a Fórmula 1 na Globo, e a Chipos Ligue no Sport Interativo, que, aliás, ela ainda não anunciou a renovação, sabe-se lá por uh, apesar de ter vazado aquela informação que, que pode ter ganhado a licitação. Então, fica! A grande pergunta de todo mundo E eu acho que você, vocês aí nos comentários Também deve ter essa mesma dúvida Eu vou botar aqui na descrição A questão da petição eu acho que tem que ser conversado Para todas as ligas Da mesma forma e, ser, e, ter, e poder colocar Isso de uma maneira muito mais inteligente Porque a gente não pode chegar numa situação Que fica essa lenga-lenga em que o prejuízo do consumidor é que no Brasil o consumidor ele já não é respeitado por si próprio, né? porque por mais que a gente tenha lá o código do consumidor, né? ninguém respeita o código do consumidor do Brasil. Essa é a, a realidade. Né? O código de consumidor do Brasil, infelizmente, é não respeitado. É, tanto pelas emissoras ou, ou pelas situações do que acontece isso é uma situação que os caras não entenderam ainda, ainda mais com a tecnologia que nós temos então, fica aí a questão, fica aí o a, que a, a, acontece com muita gente, claro é, é. se acontecer de alguma desliga, por exemplo, na Fox agora acabar tendo um privilégio no bairro de Munique, todo jogo não valorizar os clássicos, não valorizar os débeis, não valorizar os jogos que botam a fazer fora em casa, é prejuízo. É prejuízo. Acaba, acaba sendo ruim para todo mundo. E aí, como é que eu golifica uma situação velha? Ah, é. Para a gente entender o meandro de, de, dessa situação. Será que as torcidas dos clubes europeus Isso tanto da Liga Alemã Como da Liga Espanhola São ouvidos? Serão ouvidos? Entendeu? Tanto pelos seus diretores Até que eu respeito muito né? Mas As torcidas dos clubes europeus Elas, elas têm que ser mais ouvidas né? Entender de uma maneira mais clara uma, uma, uma maneira maior E melhor Porque você não pode cobrar mais do seu consumidor, que você já tem. O que, que é uma questão aí inteligente de saber, entender e compreender para o seu público, afinal, é o, o público é o que faz você ter uma audiência legal, é o que faz você é, ter uma qualidade de transmissão melhor, é o que cobra, já que você já paga por mês, é, é o que cobra para que tenha uma transmissão melhor uma situação melhor. De para todo mundo, para todas as fações e que o código de defesa do consumidor seja minimamente é, respeitado entre é, a emissora e o consumidor. Né? Que, infelizmente, no Brasil isso não acontece por picuinhas, por mimimis né? é, desnecessários. Acho que a ESPN também tem culpa muito no cartório pelo seu nível de programas, que é horroroso. Pela sua ideia de querer misturar política e futebol, que não tem absolutamente necessidade nenhuma para ser usada toda hora para qualquer coisa. Ah, se uma mulher é presidente do Palmeiras deu uma situação mal disso. Ah, não, o vai querer culpar com a Dilma. Para aí com isso. Apresentadores que estão há mais de 20, 30 anos de comunicação, têm pare de ser burros para a comunicação brasileira. Obviamente que o tempo lá passava por longo, é uma questão que não acontece, mas os comunicadores do Brasil, eles têm que parar de fazer povo de trouxa e de burro. Porque não dá para ficar com esse mimizinho Ah, que isso Ah, é uma coisa aqui, uma coisa ali Sem absolutamente necessidade nenhuma E o consumidor Que quer ver esporte, que quer ver comunicação Que quer ver ah, Os resultados do, do, do seu time A análise do seu time de uma maneira O mais inteligente possível De uma forma mais é, compreensível Possível Isso não acontece na televisão brasileira Portivamente fechado e que você paga mais Por exemplo Eu não estou pagando A, a mais Para ter uma emissora é, esportiva Para falar de política toda hora No programa de horário de almoço Porque se eu fosse pagar a questão de política Eu estaria para poder TV Senado então, Olha lá é. Então As televisões brasileiras Somente as televisões esportivas tem que saber rever alguns conceitos, e principalmente, repito, como eu falei lá no começo, a questão do respeito ao consumidor, que tem que ser levado em consideração, principalmente as que tem as torcidas dos clubes europeus, principalmente as torcidas dos clubes alemães e das dos clubes é, espanhóis que nós temos no Brasil, em que são cada vez maiores, em que cada vez vai tendo mais gente. E é muito graças às transmissões esportivas desses clubes, para nós, que gostamos de futebol, E temos aí uma questão de torcida para um clube ou outro, de uma liga melhor. Tem melhor, melhores comentaristas, melhores narradores, saber melhor o dia a dia do clube, e não ficar inventando qualquer burrupa para falar uma transmissão de jogo. Tem que se pensar numa, na, na, na, nessa questão. Tudo. Porque a gente não está num século passado que você ia, poderia improvisar para falar qualquer merda que fosse possível. Naquela época você não tinha internet para isso. Hoje, se você está assistindo a televisão e você vê que tem alguma coisa de exagero, o que, que vai acontecer? As pessoas vão chegar e vão falar para você, olha, você está falando errado tá falando na feira Melhore, corrija-se e aí qual é a sua opinião deixa o seu comentário que eu acho que é muito importante discutir um pouco e tudo isso né? não só nessa, esse problemão todo que se arrumou né? a a a box também é? sem necessidade é? e também a qualidade essa... As TVs é, esportivas do Brasil Que estão Caindo muito na sua qualidade né? Esse então, programa é sério Sério estamos no século XXI Não, não, não que pegar para falar qualquer coisa De política no programa em hora que é necessário algo, algo tem que ser revisto Imediatamente Um abraço para vocês aí E é nóis, hein? Valeu